Olá, Frederico. Bom dia, tá me ouvindo, professor? Ouvindo, alto e claro, tudo bem? Tá me vendo, tudo bom? Joia, baixei né? agora o, o aplicativo. É. Legal, seja bem-vindo, que bom falar com você. Obrigado. É. Tava ansioso, tava quase nos meus pés aqui pra... <risos> é. diminuir a ansiedade. que bom, que legal. Que joia, parabéns aí, você deixou um, um relato muito muito interessante, né, no seu no concurso de depoimentos, né, contou um pouco da sua história, teve um teve um teve um enredo, né, um começo, um meio, um fim, bem estruturado, né, que mostrou aí bem a sua chegada até nós, né. E a gente ficou muito contente de é, ter você junto com a gente. E a gente já... Nós já promovemos é, vários concursos assim, né? E como você sabe, a grande maioria do público é o público feminino, né? Então, a gente fica sempre é, quase que na expectativa que é uma mulher que vai levar, né? Mas aí a... a essa votação para a escolha é uma votação feita por nós, por mim, pelo João, pela Vilma, pela nossa equipe, né? Então, a gente ficou... Ficamos muito contentes. Até a gente tá gravando, tá? Tá bom. A gente tá gravando. <risos> autorizado. Tá. Aí, eventualmente, se você autorizar, a gente publica, tá bom? Tá bom. Tá. É, eu tô no trabalho agora, mas eu... Tentei encaixar o melhor horário, né, para a gente estar tá tendo esse diálogo. E eu sabia que um dia eu ia ter um encontro com o senhor aí, ou <risos> um vídeo. Eu sentia, né, isso na realidade. Que legal. E estou vivendo tudo isso que o senhor está é, passando para a gente, uhum. né, os 365 dias. Ontem eu abri e vi a questão da ruptura. Então, eu acho que essa consultoria já começou a ser feita antes da gente estar tá falando aqui, né? Legal. Depende muito da gente. E... e é isso, assim, eu não sabia o que, que nós íamos falar, né? Uhum. Mas eu tenho algumas informações, assim, algumas coisas que eu queria e eu não sei como é que vai ser conduzido, né? Mas aí eu estou aqui de coração aberto para receber. Então, estamos, né? Estamos de coração aberto. Esse momento da, de, de consultoria que eu faço com, faço com alunos, né? E faço os atendimentos online, que é um, é um produto também que a gente quer ensinar vocês a fazer. É, é um momento de é, ajuda à pessoa que está do lado de lá. E a coisa ela vai fluindo, fluindo. Então, a depender das suas necessidades, das suas perguntas, eu vou dando a condução da, do nosso bate-papo, da nossa consultoria. E que já é um insight, né? já é uma dica aí para você ou, ou para quem se interessar em fazer terapia online, como você se porta, né? mas o que eu vou falar para ajudar a pessoa que está do lado de lá? Então, aí eu pergunto para você, né? Em que posso lhe ajudar? É aquela pergunta básica do, do SPO, né? Em que posso lhe ajudar? Já estou com papel e caneta na mão aqui. Hoje elas podem deixar passar. É, professor, é, assim, em relação à dor física, o senhor lembra que eu comentei com o senhor, não sei se o senhor vai lembrar, as nossas consultorias em grupo, que eu estava sentindo algumas dores nas mãos. E aí você falou, Fred, questão de mudança, né? a gente tem que tomar as decisões. E assim, eu, eu, eu queria falar um pouquinho de mim, né? em relação a, a como está a minha cabeça, porque, igual eu falei para o senhor, foi um despertar no, no eu acessar né? e estar tá, e tá tendo esses conhecimentos. Mas eu tô, estou tô precisando ter essa ruptura, eu acredito, porque o curso, eu concluí o dores o, o, o no caso é, o MAD, eu travei uns 70%. É, de 15 dias para cá, está tendo muita correria do meu trabalho. Na realidade, eu trabalho numa uma empresa que são duas multinacionais e eu sou gerente aqui. Então, assim... Algumas coisas aconteceram de semana pra, de 15 dias para cá, de forma que é, funcionários do Covid, nós somos cinco aqui, só estou com dois. Então, assim, eu estou bem sobrecarregado, mas eu acho que as coisas estão afunilando para me dar a luz, porque às vezes a gente querendo sair daquela situação, mas eu acho que a gente tem que aprender, né? Com tudo isso que está passando. Então, eu tenho 14 anos que eu estou nessa empresa, 15 anos na realidade. E entrei como vendedor interno e tive a oportunidade de morar em Goiânia, né? Tive a oportunidade de vir para Palmas e administrar essa empresa, né? Tinha curso só de educação física, não era formado ainda, era um dos meus sonhos, são um dos meus sonhos. E aí eu tive de mudar porque era parte administrativa. Então fiz gestão em Marte, fiz administração aqui mesmo em Palmas e vim para cá com a cara e coragem. A família ficou em Goiânia e já tem 14 anos que eu tô aqui, né, nesse cargo já, só que a minha irmã, ela é fono, mora em Goiânia, e sempre teve o, COVID, o, o convite de falar, Fred, vem morar novamente aqui, hoje meus pais, eles moram em Palmas, minha mãe mora aqui, e meu pai é, não moram comigo, meus pais são separados, mas assim... É, eu estou com aquela ideia, depois, principalmente, que eu comecei a fazer o curso, em retomar essa parte terapêutica, e querendo ter uma mudança em minha vida, porque são 14 anos que eu estou aqui, mas é, eu cheguei num cargo que eu não consigo ter um, um, um é, uma escala maior, né? só, acima de mim são os proprietários, é um cargo de confiança, é. Mas essa parte que eu trabalho é muito ligada a comércio, é muito ligado a, a, a vendas, parte comercial, e a gente sabe que isso vem muito do consumismo, né é o meu maior sustento, eu não ganho mal, só que eu me sinto realizado trabalhando nessa parte terapêutica, cuidando, dando a dica para as pessoas, é, ainda não... É, cobro em relação do que eu estou fazendo, porque são amigos, são parentes, né? o, o, o trabalho, mas é, eu consigo ver que a partir que eu dou toque na pessoa, que a gente consegue, você consegue ver essa melhora. Né? Minha esposa, minha filha, comecei pelos familiares, esses dias tratei do estudo do, da da, do tio da minha esposa, é, minha mãe, então assim, é, mas daquela forma, não é, é, preventiva, é daquela questão que acontece, você vai lá e leva a mão, né? e ajuda. Então, assim, eu tô nesse período de, de, de, de dúvidas, até para mim tá com é, esses pensamentos, o que é que eu faço, como eu faço, eu sei que a gente tem que dar um passo de cada vez, mas é uma mudança, que são 14 anos do mesmo emprego. Uhum. E aí, é... Tem aquela questão do medo, a insegurança, né, de você estar tá tomando. Às vezes eu colocar alguma coisa no meu Instagram, isso pode envolver. É, é uma coisa meio assim: será que isso vai atrapalhar? Né? Então, eu tenho um pouco dessa dúvida e está um pouco de tudo na minha cabeça. Mudança de, de. Ninguém sabe disso, né? Mas mudança de. Provavelmente de cidade, de. de tem um, esse meu cunhado que ele me propôs eu ir para a Goiânia, e a gente está querendo conversar em relação a isso, né? conheço já a Goiânia, mas Sim. ainda não tem nada formalizado, o que, que eu iria fazer lá. E aqui eu trabalho né, como gestor dessa empresa, e a minha mãe, ela é, ela é terapeuta, holística, né? sempre trabalhou nessa área, e eu tenho muita vontade de trabalhar junto a ela, eu vejo isso, mas não dá muito certo a minha esposa com minha mãe, então é difícil a gente querer, eu já tentei algumas vezes aproximar, né, esse curso já de Dolin, Chiasso, reflexologia e, e Reiki, mas eu estava adormecido, igual eu falei o senhor. Eu trabalhei em Goiânia numa clínica três anos, uma clínica que chama renascer e lá eu pude desenvolver os terapeutas, nós tínhamos estudo toda semana, então, isso eu estou. E eu tô sentindo, é, professor, igual essas dicas que o senhor está dando, que a gente vai passar por uma mudança, né? não quero ser guru, não estou falando isso, mas a gente está sentindo essa mudança que eu tive em fevereiro, eu tive Covid, eu tive em março, eu tive. Deixa é, comum é, não, é, é. Em fevereiro eu tive Covid, em março eu tive dengue. Então, assim, eu, eu refleti muito com essas doenças, né? E aí, minha mãe fala, Fred, quando a coisa vem, ela vem para isso, pra, pra... E, e o Covid está vindo para isso, para mostrar muita coisa. Então, assim, eu pude é, refletir mais esse ano em relação ao que eu quero, mas eu estou precisando desse passo. E eu sinto que vai chegar um certo ponto que eu posso ganhar aqui o valor que for, que eu não vou me sentir. É, realizado, é ou com 42 anos, eu não me vejo daqui seis anos como é que eu vou estar tá aqui, né? eu com 48 anos, nesse cargo que eu estou, eu vejo que nós somos peças em tabuleiro, nas né, empresas, então, uhum. e eu vejo isso, quando eu tenho que despedir algum funcionário, quando eu tenho que, que, que fazer alguma, alguma mudança, né? que aqui era uma empresa familiar mas hoje a gente tem que trabalhar de forma que multinacional não tem isso né? ela não tem muito coração, ela é, é razão uhum. números então assim, eu quero partir para o outro lado mas o que eu ganho aqui, eu acredito que vai demorar um certo tempo, vai depender muito de mim mas vai demorar um certo tempo e aí eu fico com medo dessa ruptura né? uhum. o... é a ruptura eu acho que o projeto 365. Vou dar uma dica para você antes de eu começar a falar. Né? Uhum. É Quando você. Dica de, de ouro, tá? Se você for fazer. trabalhar com videochamada com algum cliente seu, porque isso vai ocorrer. Seja aí na empresa que você trabalha, ou seja como terapeuta. Né? Você está vendo os meus olhos olhando para quem agora? Para mim. E agora? No computador. Olha para mim. Você sabe onde que olha para mim? Olha no olho da câmera. É que a câmera está para cima. Ah, então é isso, é a dica. Então coloca a câmera numa posição em que você fica ali olhando para o olho da câmera, olhando para mim, mas você está olhando para. Eu fico olhando para a imagem do senhor e aí. Isso, isso. Aí, já melhorou. Já não está 100%, mas já melhorou. A sua cabeça está cortada na imagem. Eu vou aumentar normal, tem que olhar para a câmera quando eu falar. Isso, entender, né? isso. Vou imaginar que só é a câmera aqui. É, é tem que fazer um exercício. A de... a câmera. Isso, tem que ser meio, meio ator, né? para poder olhar no olho sem estar tá olhando no olho, né? É uma, uma maluquice. Mas dá certo. Aí, é ó. Tá vendo? Agora ficou legal. Vou falar agora assim. Isso, a gente se fala olhando no olho. Às vezes não tão no olho, mas tá de frente a frente. Tá? Então, retomando, é... lá no curso que você fez com a gente, você é da turma de... Março. De qual turma você é? De, de março, abril, maio. De, de maio. Maio, né? agora nós estamos na turma de julho. Sim. Tem aí os 500 alunos aí. Bastante gente. E naquela época lá a gente colocou os desafios, né? Com o pessoal, tal, tal. E o pessoal veio. Você veio no desafio. Foi verdade. E você cresceu. Se desenvolveu. Começou a enxergar oportunidades. E como eu vim com aquele desafio é bom, porque por que não colocar mais pimenta nesse tempero? Então, para a turma agora de julho, eu coloquei mais desafios para eles. Coloquei mais desafios para eles. Desafio para eles concluir o curso em coisa de 20 dias. E dos 20, do vigésimo dia ao trigésimo dia eu quero, eu desejo que os alunos faturem pelo menos mil reais. Tem esse desafio lá ou não? Não. Não. No caso do nosso, não. Mas eu vi no, no 365, eu vi que o senhor vai ajudar, né? Isso. Então, já que a turma veio, a turma gostou, né? a gente precisa ser pressionados. E aí que tudo a gente vem fazendo, a gente se envolve nessa onda energética positiva e à medida que a gente está aberto, receptivo a essa energia positiva, a gente começa a receber mais insights, mais sugestões mentais. Por quê? Porque a gente não está sozinho. E se você dá vazão para essas sugestões mentais que sejam positivas, elas te levam para um outro patamar e aí de posse de tudo isso chegou o 365 que nós hoje a gente tá fazendo hoje, dia 28 de julho hoje eu fiz o terceiro episódio que eu pensei que eu, pensei que eu fosse falar 5, 10 minutos Deu um áudio de 21 minutos. Um áudio de 21 minutos. E a gente falou hoje sobre um tema tão distante. O tema, né? Tão distante. Ontem foi rupturas, né? E hoje o tema é tão distante. Eu vou deixar você na curiosidade para você ouvir depois. Não faz isso comigo, professor. Por favor. São os gatilhos mentais, da curiosidade. Eu sei que você vai ouvir lá. Mas o tão distante é a gente buscar as coisas longe. E às vezes a coisa tá tão perto. O meu paraíso tá lá longe, mas ele tá tão perto. E eu com as minhas maluquices, né? Com as minhas analogias malucas, eu fiz a analogia do pescador. Eu nem sabia que ela existia, mas eu fiz. Sabe qual é? O pescador, para pescar, ele precisa de minhoca, né? Precisa. Precisa, né? Pelo menos quando eu era precisa. criança. Ia pescar, coisa e tal, fazer alguma coisa. Tinha cavucar para achar minhoca, né? Ah, vamos lá no sítio do Zé, não sei das quantas, do João, do seu Benedito, que lá tem minhoca. Tudo bem, lá é sítio, né? Tem vaca, tem boi. Naturalmente vai ter mais minhoca do que na minha casa, vamos dizer assim. Mas eventualmente, na minha casa, no terreno da minha casa, no fundo da minha casa, na minha casa antigamente, lá, quando eu era moleque, tinha galinheiro e tal, pô, se eu batesse chadão lá, eu ia arrumar minhoca, não ia? Provavelmente ia. Eu preciso ir lá no sítio do senhor Benedito, do senhor João, do Pedro, catar minhoca lá? A minhoca está aqui. Eu entendi. Então as coisas, vai buscar coisa tão distante se a coisa está tão próxima. Isso é só para dar uma pincelada naquilo que a gente falou hoje no 365, o terceiro episódio, tão distante. E aí eu fiz. Nossa, aí a cabeça do Roberto viaja, né? E aí, mas ficou legal, eu gostei. Eu gostei, ficou legal. Assisti. assistir. Essa. ali é ouvir, né? Ali é ouvir, porque é áudio, né? Eu faço uma aberturinha, um videozinho de abertura, mas é áudio, né? É áudio. E aí, eu anotei algumas coisas conforme você foi falando, Tá? A questão do em que posso lhe ajudar, que a gente sempre começa com um atendimento com o um cliente, em que posso lhe ajudar. Esta frase, ela é mágica, ela abre porteira, ela abre tudo. Você não fica espesinhando a vida da pessoa, você simplesmente pergunta em que posso lhe ajudar. Aí o cliente começa a falar do jeito que, que você começou a falar. É que eu... a gente fica guardando dores né? que, posso te, ajudar. Dor, que mas... posso te ajudar eu não espizinhei sua vida, simplesmente eu fiz uma pergunta, e aquilo que você resolveu falar, você falou e aí o bom terapeuta vai anotando o que que é essa anotação é a sua ficha terapêutica são as suas anotações que eu terei comigo Sei. eventualmente se eu for atender você numa outra oportunidade o papo na próxima vez, vai continuar deste papo de hoje, deste atendimento de hoje. E aí você comentou das dores das mãos. E aí você não avançou, você mudou um pouco de assunto? As suas mãos doem quando você faz massagem? Elas pararam de doer. Na eu realidade, não. esse mês de julho foi um mês... O que está acontecendo que quando eu acordo cedo, não tinha isso. Eu tô sentindo uma, uma coluna minha travada, sabe? Eu tô sentindo essa... de dor que eu tô sentindo é isso. E estou preocupado com a minha diabetes, né? Eu Segura, segura um pouquinho, segura um pouquinho. Vamos lá na questão da mão. A sua tá. mão doía em função da massagem ou ela já doía? Não, ela tava doendo naquele período que eu tava fazendo o curso e aplicando massagem. Ah, Começou a nas juntas aqui, Sim. nas juntas e é. nas mãos mesmo. É, aí existe o, o tal do, do calo do serviço, né? No, no, no bom popular, né? Todo o trabalho precisa ser calejado, né? Você não tá habituado a trabalhar o dia inteiro com as mãos, vai começar a mexer, vai, vai doer a mão. Vai pra academia, primeiro dia da academia é terrível. Oi. Você já foi em academia alguma vez? Poucas vezes, mas eu gosto de... Mas você, da... Da... mas você lembra da primeira vez que você foi? Paga um mês e vai um dia, eu acho. Né? Mas é. aí o resultado, do primeiro dia sai lá legal, ah, no dia... dia seguinte está com o corpo doído, né? É, dolorido. Uhum. É. Ou seja, é a dor, faz parte. Aquela, aquela coisa, né? Ninguém quer fazer abdominal, mas todo mundo quer a barriga de tanquinho. Quem quer acordar cedo, mas... É. Acorda... Então, como você começou um novo trabalho, né? dentro daquilo tudo que você nos, me comentou, falou, você trabalha no, na área administrativa. Sim. Hora a outra no computador, hora a outra fazendo uma anotação, hora a outra andando no, no, no meio do pessoal tal, mas administrando, fazendo a gestão. E quando você começa a trabalhar direto com a mão, é natural que a mão vai doer. Por quê? Porque ela não tá habituada. Mas depois que você se habitua, a mão para de doer. A minha mão não dói mais hoje. Não dói. Posso ficar o dia inteiro trabalhando, trabalhando, que ela não vai doer. Mas lá no meu começo, eu era você. Minha mão doeu. Minha mão doeu. Daí, a necessidade, a importância, cadê é o apalpador? de ter o nosso né? que auxilia na massagem coisa e tal tá então é o calo da profissão vamos dizer assim aí a questão da coluna então o terapeuta a gente que trabalha com reflexologia precisa tomar muito cuidado com a coluna não posso ficar arcado ali em cima do pé da pessoa a coluna vai chiar então procura sempre quando for fazer a terapia posicionar muito bem o seu cliente e também se posicionar também muito corretamente. De repente vai fazer um trabalho home care, olha só, pensa a cena. Vai fazer um trabalho home care, vai lá na casa do da pessoa lá e essa pessoa ela é a camada. Se ela é a camada, você vai atender ela onde Na camada dela. E aí você vai sentar aonde? A cama. Imagine a cama. Vai sentar onde Qualquer cadeira que você sentar, você vai ficar muito mais alto e o pé dela vai ficar muito mais baixo. Você vai ficar alto e o pé do cliente vai ficar baixo. Conclusão, você vai ter que ficar arcado. Melhor lugar para sentar para quem vai fazer home care é no chão. Professor, no chão, como que eu faço? Uma almofada, uma banquetinha pequenininha, aí você senta lá, se acomoda, mas no chão, é esquisito sentar no chão, é esquisito a primeira vez. A primeira vez pode ser esquisito, sentar no chão, mas depois que você fez uma vez, e se a pessoa ela é acamada, certamente as pessoas cuidam dela tem os cuidadores né e o cuidador às vezes é uma pessoa paga pela família ou a maioria das vezes ou boa parte das vezes é alguém da família que está lá cuidando aí essa pessoa vai olhar para você e falar nossa quanto carinho com o meu pai nossa quanto carinho com a minha mãe ou com a minha avó nossa esse menino tem valor ou essa terapeuta tem valor e aí ele vai enxergar o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, melhor do quadro que estava, eventualmente até levantar da cama. Já tive casos, pessoa acamada, fiz a massagem. Alunos nossos, como você, fez a massagem e a pessoa teve vontade de levantar da cama. Fazia ó, dias que não tinha vontade de levantar da cama. tava naquele desalento. O cuidador, a família, falava... Isso é muito bom. Eu também quero. E aí você começa a captar clientes do home care. Tá vendo? Eu alonguei um assunto para falar da coluna. Então, se você senta no chão, sentou no chão, uma almofada, uma banquetinha, tal, para dar altura, o pé do seu cliente vai ficar aqui na sua cara. Melhor lugar impossível. Melhor lugar impossível. Estando ali, é só você pegar aí Trabalhar os pontos que você tem que trabalhar, serviço feito. Pede para o seu cliente, para o, os cuidadores, trazer o corpo do seu cliente mais para frente, a ponto do pé ficar ali pendura, penduradinho ali no colchão, para você uhum. ter todo, toda a área plantar fácil para você manipular. Aí a sua coluna não vai doer. Porque é, você... Professor, seria errado. É ou não teria postura se eu sentasse na cama, porque na maca eu fazia isso. Uhum. Né? Eu sentava na bordinha da maca né? e colocava o pé do paciente, um dos pés dele, no meu colo, embaixo da almofada, e, e aplicava a massagem, uhum. Quando, antes de conhecer a reflexologia. Uhum. Então, assim, pelo que está me falando, o, o a melhor posição é onde você vai ter o contato, né? Uhum. Os pés paciente, né? Se o pé dele tiver aqui na sua frente, ah, essa altura, essa é a altura ideal. Porque você não vai precisar arcar sua coluna para fazer qualquer manobra. Aí você vai poupar a sua coluna. Aí você vai trabalhar o dia inteiro, vai cansar naturalmente, mas não vai ficar fatigada a sua coluna por conta de má postura. Entendi. Legal? Da, da associação das mãos, eu, antes da minha filha nascer, eu era muito esportista, sabe? Tá, com uhum. seis anos isso. E aí eu fui permitindo, eu diminuí ou, na correria do dia a dia e fui deixando de lado né, o esporte. Gosto muito de bicicleta, a esposa, a se conheceu um pedal que a gente sempre tirava todo ano, 11 anos pedalando. É, chama Volta ao Lago, são 380 quilômetros, são três dias pedalando e acampando. então A gente se conheceu até num, num pedal desse. E aí eu fui diminuindo devido às responsabilidades, mas consegui voltar pro judô. que Eu tava... Eu fiz... Eu tinha quase 19 anos sem fazer e voltei. Tá por um ano que eu voltei pro uhum. judô. Então, quando eu comentei aquela vez que eu tava sentindo dor nas mãos, eu também tava associando isso a a... a, a, a ao judô, que a gente utiliza muito as mãos na pegada, no exercício que a gente faz, e esse mês de julho eu não fui pro judô, então eu não tô sentindo dor nas mãos, e aí eu quero tá, só que eu também não tô praticando, né? Tá tudo de pause. Então, é, eu quero estar tá praticando para me ver também, associar essa questão, mas eu concordo que eu não tinha esse movimento que eu tô tendo agora, né? Eu sou depois que eu adquiri do curso. E o apalpador, é, ele ajuda, mas assim, o sentir, tá? o pegar, a minhoquinha... Bom, eu gosto de trabalhar com a mão. É diferente, né? Eu prefiro a mão. Como, como eu tô há mais tempo que você, né por natureza, Sim. no campo de batalha da reflexologia, eu uso quase que 100% do meu dia, minhas mãos. Eventualmente eu uso o apalpador, porque hoje eu não sinto aí tanta necessidade para isso. Tá? É, surgiu uma mensagem aqui de 10 minutos. Se a conexão cair, depois eu faço outra chamada com você. Tá bom? Só para a gente continuar. Eu vou pular uma parte aqui para aproveitar a contextualização do momento. Que idade que tem a sua filha? Seis anos. Seis esse anos. É o dia 16 de julho. Que dia? Dia 16 de julho de 2016 que ela nasceu. Você sabe o dia do meu aniversário? É dia 17. 17 de julho? Julho, era né? dia 16. Foi Parabéns, esse... dia Obrigado. Foi esses dias o aniversário dela, não foi? Foi. O que você deu de presente para ela? Nós fizemos a festa de aniversário que ela queria e, na realidade, nós fomos... É uma história meio longa. ela não, Só, só para simplificar, qual foi o presente que você deu para ela? Ela queria uma roupa, na realidade, de, de daquela alerquina, né? E eu não quis dar aquela roupa, eu dei uma outra roupa próxima que ela queria, porque uhum. ela... É tem a associação ali ao, ao, ao, ao Coringa, aquele negócio, aquela pegada, hum. mas deu uma roupa que ela queria, né? parecida com essa roupa aí, uma saia. Segura. Um... Então segura. Por que que eu, eu vou pegar nesse ponto? Está é... pronto ou não? Estou. Tá pronto? Estou sentado, né? <risos> Lógico, criança quer um presente material, né? Se você tem oportunidade, se você tem recursos, dê o um presente material na medida do possível, né? Você é pai, você sabe o que, que você pode, o que não pode, o que é bom, o que não é bom no momento para a sua filha agora. Qual é o nome dela? Ana Júlia. Ana Júlia. Ana Júlia, ela pode receber ainda um grande presente seu. Um grande presente seu. É ter o pai mais saudável. Vou anotar aqui, ó. Ter o pai mais saudável. O pai tá bastante saudável ou não? Qual é a consequência do pai não estar tão saudável? Você já me respondeu? Você já me respondeu? Então dê esse presente para ela. O pai é mais saudável. Mexeu com você? É isso que a gente faz o no nosso trabalho, né? É isso que a gente faz no nosso trabalho. Desse presente para sua filha de ter um pai mais mais feliz, de ter o um pai mais mais presente. Não tô dizendo que você é um pai ausente, porque eu não, não conheço, não é esse o objetivo. Mas desse presente para sua filha, eu acho filha. assim, eu vivo para elas, né, para minha esposa e para minha filha e abro mão de muita coisa o Frederic, que a minha esposa conheceu deu uma engavetada dele e para viver para elas né elas uhum. querem para onde a gente vai a gente tem uma condição financeira legal dentro do, do, do possível mas assim por exemplo a festinha dela ela não deu presente de ninguém a gente foi lá na na chácara da, da da da minha esposa e a gente fez porque lá tem muitos primos mas, assim, foi uma coisa bem simples, um bolinho, um cajou quente. E ela chegou e falou, papai, eu não ganhei presente de ninguém. Aí, assim, é... mas eu tento passar essa questão de valores para ela, a questão de que não é o presente, é o momento que a gente uhum. tem. E eu, eu, eu, eu tento me doar é, o máximo possível. Eu acho que essa doação, tem hora que ela é tanta, que eu tô me esquecendo. né Por exemplo, ela lancha é uma coisa simples, mas ela lancha, aí termina de comer o pão, eu falo, não joga a comida fora. Então, assim, ela, papai, você quer? Aí eu fico olhando, por que eu tenho que comer também o que ela não come? O que ela não comeu. isso Então, são algumas situações, alguns gatilhos que aparecem todos os dias que eu falo, é o amar, né? É o se amar, a gente tem que amar. E no que o senhor me perguntou, veio isso dentro de mim, né? Se gostar, se amar. O senhor já ensinou isso pra gente. Mas é pensando nela, né? A gente faz tudo por um filho. Hum. E o judô foi ela que me trouxe de volta. Ela começou a fazer o judô e eu fiz por causa dela. Esses dias ela falou, papai, eu não quero ir o judô, eu vou. Eu falei, se você tiver indo por obrigação, você não precisa ir. Então, assim, eu tento... É... Tem hora de ser o pai e a mãe. E aí, minha irmã já falou isso. Ela tem mãe, você tem que ser o pai. Você não pode ser o pai e a mãe. Eu quero estar todos os momentos ali... É, complementando esse, esse, esse, esse cuidado. E aí eu acho que essa parte, ela me sobrecarrega. Ou... É igual é eu falei para o senhor, eu, eu engavetei a pessoa. Quer ver, que ó, supera, quer, né? quer ver uma coisa que você sabe muito? Você sabe muito, você é gestor, não é? Sou. Você é gestor. Sim. Você dá lucro para a empresa, não dá? sim. Se você não tivesse dando lucro para a empresa, o que teria acontecido? Eu não estaria meu... aqui. Você não estaria na empresa que você está. Então, na empresa, né, trabalho, aquela coisa toda, imagina que você é um excelente funcionário, excelente trabalhador, executa com maestria aquilo que lhe é designado. Só que, às vezes, nas relações familiares, a gente se perde o eu querer dar o melhor para o meu filho, às vezes, não é o melhor. Então, uma, uma coisa que... Nossa, esses dias está sendo um, um turbilhão de coisas na minha mente, até porque eu comecei o projeto 365, eu acho que as minhas intuições ficam muito afloradas, né? Ficam muito intensas. O o exemplo a questão do 365, porque é o exemplo que faz transformar é o exemplo a palavra bonita tal né é, de repente com o dia a dia com todas as aulas que eu vou fazendo cada dia de repente eu eu me torno um melhor orador na aula eu me torno mais especialista em falar, só que eu tenho que ficar alerta, muito alerta, eu, eu Roberto, eu Roberto, eu tenho que estar muito alerta com isso, muito atento com isso, e por isso a questão da ruptura do, do 3.65 de ontem, ruptura, porque senão eu entro na zona de conforto, de, de comodismo, nossa, as pessoas, o professor, professor legal, eu fico muito contente com todos os elogios, os, os carinhos, presentes, visita de aluno, mas eu não posso entrar na zona de conforto, não devo. E como que eu não devo? Aí eu coloco, na turma de vocês lá, eu coloquei desafios para vocês fazerem, muitos fizeram, alguns não. Aqueles que fizeram estão se despontando. Aqueles que não fizeram, cada um com seus motivos. Cada um colhe aquilo que planta. E aí, eu começo agora uma nova turma em julho. Eu vou apertar um pouquinho mais a turma de julho. Porque a turma de maio eu apertei e deu bom. Eu vou virar a chave mais um pouquinho. Sabe a chave? Mais um pouquinho tá dando muito bom. Mas e eu? Vou ficar só na oratória? Vou ficar só com a chave na mão? E o eu, que que eu tô fazendo? Qual é o meu desafio? Aí eu me desafiei. Aí eu entro nesse projeto 365, que é todo dia fazer algo novo para vocês. Todo santo dia, faça chuva, faça sol, na alegria, na doença, na saúde e na doença. Eu tô focado. Só que para isso, precisa haver ruptura. Por isso que eu, a aula ruptura de ontem. Não, não posso eu ficar exigindo dos alunos sem eu também ir para o campo de batalha. Eu preciso ser desafiado. Eu, 365, e aí ontem fiz o ruptura. E para ver a ruptura, preciso fazer o quê? Levantar mais cedo. Eu vi que o senhor fez um combinado, né? Com a sua família, o que o senhor falou, né? Com o seu filho, com a sua esposa. O senhor, independente da situação, você tem um compromisso, né? Isso. Uhum. Deixa eu salvar aqui o que tá... Ah, aquele lá tá sendo salvo. Os arquivos são... Entendi. Tá. Então, é um combinado. É um combinado. Precisei fazer esse combinado. Só que no início... Eu estou no processo da ruptura. Hoje eu levantei seis da manhã. Para eu levantar seis da manhã, eu não posso mais deitar tarde do jeito que eu ia deitar. Você acha que eu consegui deitar cedo ontem? Não consegui. Por quê? Porque as coisas vêm acontecendo dos outros dias. Eu preciso ir ajustando a minha agenda. Sabe aquela coisa, trocar o pneu do carro com o carro andando? Já ouviu falar isso? A gente faz isso aqui muito, trocar a turbina do avião com ele do ar, né? É, mas eu não posso fazer isso o tempo todo. Fazer isso o tempo todo é pedir para dar ruim, é pedir para dar ruim. Eventualmente, eu preciso fazer uma, uma, uma coisa para ter a ruptura. Ou seja, eu me desocupei ontem, ou melhor, eu me desocupei hoje, era meia-noite e dez. Já tinha jantado, coisa e tal, tava terminando a revisão de apostila de vocês, da essência do ser. Você tem a essência do ser? Tô com 60%. por é. cento, também, mas vou destravar, vou... Essa ruptura. Isso. Então, a eu revisei ontem a apostila, mandei para a equipe, a equipe está tá, aplicando as, as observações que eu coloquei lá. Aí, depois disso, que eu fui poder tomar um banho, me trocar aquela coisa toda, tal, fui deitar, era mais de meia-noite e meia. E o 365, estava me esperando, às seis da manhã. Então, vocês já sabem, meia-noite e meia para seis da manhã, cinco horas e trinta minutos. Essas horas de sono vai pesar para mim ao longo do dia. E eu não vou abrir mão de levantar seis da manhã. Vai dar para fazer isso todos os dias? Não. Não. Então, hoje, né? eu preciso me organizar melhor sair do verbo para a ação então, hoje eu preciso organizar tudo aquilo que eu pretendo fazer, que o, ter, o serviço meu não tem fim Vou organizar tudo aquilo que eu preciso fazer para no máximo 10 horas, 10 e meia da noite tem que estar na cama porque amanhã seis da manhã eu tô de pé ele revigora a gente isso e aí tem a o lado bom disso tudo, né cara como é gostoso levantar de manhã ver o dia nascendo teria umas fotos hoje da sacada aqui da, da minha casa tá lá no, coloquei uma foto eu tirei várias fotos, né mas eu coloquei uma lá e, e enfim, tá lá no Telegram para você ver para todos verem, né e depois que eu saí, fiz um café, tomei um café, aí eu saí caminhar e gravei o áudio, que eu queria que fosse um áudio de uns 10 minutos, deu 21 minutos. Deixa eu ver aqui, ó. Esse áudio vai vindo na cabeça do senhor, professor, dessa forma? Ou... Ele vai brotando. Ele vai brotando. De uma forma tão... É, igual o senhor falou, né? Diferente quando está filmando. De uma uhum. forma tão assim, é, correta né? e flui, flui o negócio de uma forma que... Deu exatos 23 minutos e 1 um segundo. Eu concluí esse áudio, era 7h52 da manhã. Eu vejo essa jornada do senhor, é... essa questão do compromisso, a gente tem, todos têm, a gente sabe que cada um tem sua missão, mas é uma responsabilidade que eu já tenho muito tempo que às vezes as, quero assumir, eu sinto isso e sinto esse medo dessa responsabilidade. Eu vejo o senhor nessa jornada toda que o senhor está, aquela vez que o senhor estava gripado, o senhor lembra, tarda nas dando as aulas e aí eu vi, parecendo que a, que a a gente vê essa questão. A sua energia, ela é muito boa. E quando o senhor está 100%, a gente sente isso. Quando o senhor foi para a jornada que trouxe, e, e a gente conversando, a gente vê campo vibracional, quando nós estávamos na nossa sala de bate-papo, as coisas que iam surgindo, você ia mostrando. Esse clique de pegar a situação, quando o senhor falou que é preparado, está preparado, eu sei que vem coisa. Então, assim, tem hora que eu, que eu, que eu, que eu sei da responsabilidade, professor. E aí... É, é, é não querer encarar, eu acho que é um pouco isso. O senhor está falando isso aí? Tô... Então segura, então segura um pouquinho. Tem uma coisa que a gente chama de transição de carreira, acho que você já ouviu falar sobre isso é, pontualmente. Não é porque você começou na reflexologia que você vai deixar de fazer aquilo que você faz hoje. Você pode estar conciliando. Não sei qual a sua jornada de trabalho, mas opa, duas, três horas por dia, terminei o trabalho lá, faço minha ruptura com algumas coisas para poder encaixar algo diferente. E, eventualmente, você, além de estar cuidando, como você falou, de forma ainda de cortesia a algumas pessoas, você começa a abrir o leque, opa, a. A caixa está aberta. Né? A, onde cai as moedas está aberta. Aí você começa, além de fazer aquilo que você faz hoje, dentro da empresa que você trabalha, creio que com muita maestria, né? porque você não está aí há 16 anos de bobeira, mas você vai começar a fazer algo a mais, algo que começou com uma vontade de ajudar as pessoas as pessoas começam a te procurar com mais intensidade e isso gera din, -din. opa, começou a entrar dindim como renda extra começou a entrar mil começou a entrar dois mil por mês eventualmente começou a entrar três opa no outro lado entra tanto opa começou a equilibrar, aí sim você vai abrir o seu leque, minha sugestão, aí sim abrir o leque da possibilidade de fazer a transição. Não é, não é estar com o pé em duas canoas, é diferente, não tô com o pé em duas canoas, eu tô muito racional fazendo com muita racionalidade aquilo que eu tô fazendo. Se duas horas por dia você estiver na reflexologia, duas horas por dia, você vai fazer dois 2.000 por mês. Por baixo. Por baixo. É uma renda extra. Certamente não é o que você ganha. Mas é uma renda extra. É um valor interessante? Um complemento um complemento, opa, se eu estou com duas horas por dia, tem gente me procurando, eu não estou dando conta, aí é a hora da transição de carreira. que aí você vai fazer essa transição sem medo. Ah, será que vai dar certo? Não é será que vai dar certo, está dando certo. Quando você tomar a decisão de fazer a transição... Até de forma muito humana, muito generosa, avisar a empresa. Obrigado pelos 15 anos, 16 anos. Tenho um amor fraterno por vocês. Mas eu estou buscando algo diferente. Eu preciso de algo diferente. E daqui X dias eu estou saindo. Quero dar o tempo para vocês arrumarem alguém para colocar aqui na minha função. Eu amo o que eu faço, mas eu quero algo diferente. Meu ciclo aqui, eu acho que tá terminando. Eu termino um ciclo com muita alegria, com muita gratidão, amizade, construção. Eu entrei aqui menino, hoje eu tenho 42 anos. Eu tenho só gratidão, mas eu quero algo diferente. Aí você vai fazer os seus últimos dias lá com alegria. Eventualmente, quando você passar na frente da empresa, você vai parar lá tomar um café com o pessoal. E está tudo bem. Entendeu? É questão de deixar as portas abertas, né? Que fala... É, ué. Eu lembro que quando eu, eu fiz a minha transição de carreira, é... foi dolorida, sabe? Não foi muito tranquilinha. Foi um pouco dolorida. Mas eu fiz. Eu fiz. E tá tudo bem. A porta de onde eu tava, lá, tá aberta. Eventualmente, se eu passar lá na, na porta da empresa... Ah, tô com sede. Ó, oh, vim tomar uma água aí. Vim tomar um café. Tô chegando. Por quê? Porque eu sou assim. E as pessoas vão me reconhecer do jeito que eu sou. Tá? Então, isso vai te dar uma... Sabe... Oh, Tira o peso, mas vai para o campo. É, uma coisa que me chama a atenção é que é, você tá com a gente já tem três meses, três ou quatro meses, e você tá fazendo cortesias, né? Tá, sim, sim. Com, tá com certo receio de se expor tal, né? Então, você vai achar esse time de publicar na sua rede social que você tá... Numa nova jornada. Legal? Uma coisa que eu... Ah, tá. A gente falou do presente para sua filha, né? Mexeu com você, eu desacelerei um pouquinho. Então, eu acho que o presente que você pode dar para sua filha é você. Cada vez mais saudável. Cada vez mais saudável. Então, eu tô fazendo por você, já que eu amo você, minha filha, você ama a sua esposa... Eu tô ficando mais saudável para você, minha filha, para te ver crescer. E tô ficando mais bonitão para você, minha esposa, para você me ter bonitão, ué. É só você que quer sua esposa bonitona? Ela não merece ter um cara bonitão também? Verdade. Né? Ah, eu quero a minha esposa violão o resto da vida. E eu, o que, que eu faço? Eu vou estar lá com barriga de chope a vida inteira? Pô, a mulher também merece ter um cara bonitão do lado dela. E não um cara com barriga de chope. Né? Verdade. Vamos ser justos. Então eu vou me preparar melhor para você, para ele, para ela, para sua mãe, para seu pai. Te ver mais feliz, mais realizado, mais saudável. Ou seja ruptura. romper. Ah, mas eu vou rasgar com o mundo? Não, não vai rasgar com o mundo. Eu não rasguei com o mundo levantando seis da manhã. Mas isso provoca mudanças no meu dia a dia. E se provoca mudanças no meu dia a dia, provoca mudanças na minha vida. Uma única coisa, uma única coisa que eu faço com ruptura mexe com toda a estrutura. E os alunos estão vendo. O que, que você percebe quando eu começo um projeto desse? Com a percepção. Com a percepção? É. Mudança. Eu fiz essas anotações para você. Te ajudei? Demais, demais doido para ver a minhoca, porque eu acho que tem tudo a ver aí com buscar, né? É. É. <risos> Algumas anotações aqui, exemplo, transformação. Uhum. Vou continuar aí nessa jornada de 365. Eu quero, ser um, eu quero ser um carrinho antigo, eu não quero ser um carro velho, não. Eu quero ser é. Só... É. Cuidado, né? É, bem cuidado. Legal, bacana. Eu, tá hoje, eu hoje me vejo melhor do que eu estava há 10 anos. Eu me sinto melhor hoje, cabeça, mente, mas tenho mais coisas para fazer. A minha ruptura não parou e tem coisas que estão me incomodando e que eu preciso ainda tomar outras ações, mas eu não vou ficar me culpando, né? sabe me flagelando tá, tá essa coisa de se flagelar não resolve não resolve o senhor tinha comentado que só, há um Sim. tempo atrás só fez já essa ruptura né essa, uhum. essa questão da mas foi com essa mudança também de acordar cedo não não foi e na verdade não foi aí um projeto 365 né lá atrás o que foi é que eu todo santo dia eu fazia vídeo no YouTube. Todo santo dia, todo dia, todo dia. E é bem, é bem na época quando o João Paulo, meu parceiro, me conheceu, né? Que o parceiro, o João Paulo me conheceu porque ele procurou alguém na internet que para fazer uma parceria com ele e me encontrou. Encontrou um doido lá, que todo dia estava no YouTube. Todo dia. Todo dia. Nossa. é tá cansativo, mas... Valeu aquele período, né? Mas as coisas precisam ser melhor elaboradas, né? Se eu não tenho toda a receita daquilo como que faz, eu vou fazendo. Posso, de repente, não saber fazer um belo de um arroz e feijão, mas eu sei fazer um arroz e feijão, eu faço. Melhor o feito do que o perfeito, né? Que é, é o feito melhor que o perfeito. Vou anotar aqui, ó, boa lembrança. Faz tempo que eu não digo isso. Mas é, Quem acompanha o senhor, e eu imaginava, foi o dia dele não tem 24 horas, não, tem que ter mais. porque Ou não dormia, né? Pela situação que a gente fazia uma consultoria em grupo, que era para ser de uma hora, estendia até duas da tarde, a gente começava às dez ali. É. E aqui é fácil, a gente pode desligar a câmera, você come uhum. alguma coisa, mas o senhor tá ao vivo ali. Uhum. Então, se não for de coração, de alma, é... Igual o senhor fala, né eu faço porque eu gosto. Isso entusiasma a gente, uhum. esse gostar de fazer. Eu gosto de estar também na posição que eu tô, trabalho, né? Com dedicação aqui no meu trabalho. Mas eu gosto para um ciclo, né? E, e eu tô sentindo isso. Não é questão de necessidade só financeira. É questão de, de, de, de sentir que tá precisando e vai ter essa mudança. Global, mental, evolutiva. E eu tô sentindo isso. Né? E graças a Deus tem uma pérola como o senhor para nos orientar. Porque quanto mais a gente busca mais a gente é cobrado. Eu te falo assédio mental, de forma que, quando eu comecei a procurar a, a evoluir, eu vejo isso como evolução, né? a gente é muito mais bombardeado. Tem hora que eu quero estudar, hum. tem filho em cima e vem compromisso. Parece que na hora que você pega, e aí, essa ruptura, se a gente não fizer mesmo, você abre mão né? de, de, de, de dar continuidade nos seus projetos. E você sabe que essas, esse assédio outros, e outros compromissos começam a surgir é coisas da essência do ser. É. Coisas da essência do ser. É, influenciação. Influenciação. Quer te manter na zona que está. Não, fica aí, não sai, não. Você tem que fazer ruptura tem que romper com coisas que estão travando ou que estão atrasando, que não estão te deixando crescer, evoluir. Tá bom, tá ótimo. Uma coisa eu queria comentar, professor, que quando o senhor mostrou a apostila do do, do MAD e as outras, eu achei que eram só aquelas. Quando a gente começa a aprofundar o MAD, é muita informação. E aí eu vejo que dá para entrar na cabeça assim se a gente está estudando daquela forma isso explica muito é, detalhado então assim é, essa insegurança minha de não ter concluído ainda sabe eu gosto de fazer o bem feito mas ter domínio daquilo então quando eu fosse assim, Fred você colocou já passou para João Paulo para colocar no mapinha sabe eu tento me sentir de forma que mas eu acho que a melhor forma é dando um passo né um de cada vez as Sabe qual é... a, dica, a dica que eu dou para você e para todos, né? Que a gente vai disponibilizar esse vídeo para outras pessoas. né? Você autoriza? Autorizo. Isso, beleza. O que foi falado foi de coração, né? Igual eu falei, eu tenho essa questão do medo do meu trabalho, às vezes de divulgar, de chegar a isso, mas é, isso é verdadeira, não é para hum. Que eu ia falar para você, acabou fugindo da mente aqui. O que você estava tá falando, deixa eu. estava falando do, do, da matéria que o senhor dá, né, e o assédio, a gente estava falando, mas foi a questão da, do MAD, né, da, da quantidade de. A matéria que o senhor vai passando e é bem detalhada. Ah, tá, já peguei o que eu quero falar para você. O que está ocorrendo com você não é só com você. Tem vários alunos e várias alunas que, que não é que fica patinando, não queria usar esse termo, mas é que quer levar tudo ali certinho. Sabe qual é a dica de ouro? Assiste as aulas. Assistiu? Clica no concluído. Ah, mas eu estou com dúvida. Próxima aula. Concluído. Próxima aula. Assiste. Concluído. Assim você vai concluir o seu curso. Seu certificado vai ser emitido. Ah, mas eu ainda não estou pronto. Eu sei que não está pronto. Aí essa é a hora de você começar a revisar. Quando você vai para a revisão com alguma coisa que você já viu, vai encaixando, sabe? Vai encaixando. Vai encaixando, vai encaixando. As coisas vão se encaixando. Melhor do que assistir aos, aos poucos e querer... É... Fazer o 100% no momento. Esse porque certo. às vezes a compreensão dessa aula, que você está meio enroscado, a compreensão dela tá na aula da frente. Mas não deu para entender direito. É porque o assunto tá na frente. Ah, isso aqui tem a ver com aquilo lá de trás. Ah, agora eu entendi. Então segue, segue, segue, segue. Ah, vou revisar. Revisa. Você tem dois anos para ver o curso é verdade. Essa questão do tempo é, é, é interessante o que você está falando. Eu estou no 70%, mas eu já vi por três vezes eu pensar em, em coisa que eu já voltei. E... Então, já poderia ter já poderia ter concluído e estar revisando. Entendeu? Você tem então, razão. De forma estratégica. Ó, okay? oh, uma dica, já que você tá no você fez o mad, né? Pegou o mad também. Três, aham. Uhum. Tá sentado? Tô. Tá, tô. Seguro que vem bom, vem. isso aqui, porque... Você tem um quê de perfeccionista? Eu sou virginiano, né? Tá, vamos lá o perfeccionista. Você tem um quê de Perfeccionista? Eu falo que são dois Freds, Era um Fred antes de ter filho e um Fred depois. Mas a esposa fala que eu sou perfeccionista. Eu tenho uns. Uns. Como é que chama? A é... é querer revisar, fazer, eu tenho isso, sim. Está sentado? Oh. Posso falar? Não vai ficar chateado comigo? Não. Então, tá bom. Pra, pra, pra, pra, todo esse processo evolutivo aí, o que vier, eu eu sei que... Eu vou falar uma coisa para você, que quando eu ouvi isso, me deu vontade de voar, no, de voar no pescoço da professora. Por isso que eu perguntei se tá sentado, se você não vai ficar chateado comigo. Porque eu fiquei chateado com a minha professora. Quando ela falou isso. Tudo aquilo que a gente menos gosta, né? Tudo aquilo que a gente se julga perfeito, ou que a gente tem aquele quê do perfeccionista, é porque a gente tá enxergando o espelho nosso. A gente tá enxergando o espelho da imperfeição e ainda não compreendeu isso. Deu vontade de eu voar no pescoço dela. Falei, o quê? Não falei, né? Eu fiquei remoendo aquele negócio durante uma semana. Que nossas reuniões eram semanais, eram aos, aos sábados à tarde, um grupo de estudo, grupo de pais, tal e ela dava aula para nós. Eu fiquei uma semana com aquele negócio subindo e descendo, subindo. Cada vez que eu lembrava da aula, eu ficava possesso. Como assim falar isso na minha cara? Que tudo aquilo que eu não gosto é aquilo que tá dentro de mim. Tudo aquilo que eu não gosto nos outros é o que tá mais dentro de mim. É o meu espelho que eu não, que eu não aceito, que eu não quero enxergar. Só que os dias foram se passando, né? A gente vai, sabe? Você já viu um boi comendo? No pasto? Ele fica ruminando, né? Coisas dos, dos ruminantes, né? Mais uma maluquice do Roberto, né? Mais uma comparação. Eu fiquei ruminando aquele negócio a semana inteira. Como a professora não era boba nem nada, né? Na próxima semana, ela levantou o assunto. Quem ficou ruminando esse assunto a semana inteira? Eu queria me esconder debaixo da mesa. Por quê? Eu fiquei ruminando, mas lá pela quarta, quinta-feira, eu comecei a... Me aceitar. Eu comecei a aceitar aquilo que ela tinha falado, porque ficou na minha cabeça e eu fiquei refletindo. No primeiro momento foi a revolta, não aceito, não sou assim. Mas depois eu fui começar, putz, não é mesmo que eu sou assim? Caramba! Aí eu, aí, eu me, aí eu me olhava pro espelho e falava, Roberto, cara, mas você precisa mudar, cara. Então, lá pela sexta-feira, antes do sábado, próximo, eu, eu tava mais maleável, eu tava já aceitando aquilo que ela havia falado. E ela chegou no sábado falando, quem ficou ruminando a semana inteira, que eu falei semana passada? É que era cadeira, né? Mas se tivesse uma mesa, eu teria me enfiado embaixo. Aí, como era uma reunião, né? a gente já tava muito amigo um do outro, né? Era quase um... Guardadas as vidas comparações, né? Era quase um, um AA, sabe? Você fala lá, fica lá. sabe a reunião, grupo fechado. Falou aqui, fica aqui. Ninguém lá fora fica sabendo. Aí eu, na minha vez, ela foi perguntando um por um. Falei, vai chegar na minha vez. O que é que eu vou falar? Eu falei, olha, a primeira vez que a senhora falou, me deu vontade de voar no seu pescoço. Falei pleno. É. Mas a semana foi, eu comecei a me entender, comecei a me compreender. Ontem, sexta-feira, a coisa começou a encaixar e hoje eu tô bem. Mas no sábado passado me deu vontade de, ó, torceu o pescoço da senhora. Eu brinquei, o povo... Aí o povo deu risada, né? Achou graça, tal. Ou seja, é a transformação. Aquele momento lá atrás sei lá, de fazer o que uns 15 anos, foi um momento de ruptura. Se hoje eu, né, a gente fala, tem um entendimento melhor é porque eu aceitei que eu não sou a cereja do bolo, que eu não sou o perfeito. Né? Então esse quê de perfeccionista é um espelho de que é aquilo que a gente não é, a gente deseja muito ser, mas a gente não é, então fica refletindo nos outros aquilo que o outro é e tentando querendo mudar a vida do outro sendo que eu nem mesmo fiz um exercício de mudar a minha vida mudar o meu eu faz sentido total deu engasgado aqui só viu né eu vi uma aguinha aí eu perguntei se estava sentado né porque o negócio é doido. Verdade. Tá certo. Obrigado. Gostou do bate-papo, Fred? Adorei, adorei o bate-papo. É... É, minha irmã teve aí semana passada, aí na, na cidade do senhor, era a minha vontade aí, quem sabe um dia a gente possa se encontrar. Fico com o convite aqui, eu moro em Palmas, Tocantins, o senhor também aqui, uma capital muito nova. Uhum. e e é isso, estou aí te acompanhando. Muito obrigado pelas palavras, pelo, por estar despertando esse, né, esse amor, essa, essa vontade. Deixa eu olhar para a câmera aqui, que eu estou <risos> olhando para <risos> o pro, pro é senhor. Bom. Mas serve para a gente se amar. Né? E, assim, eu acredito que tudo que eu. Vem uma. Vem uma, uma, uma uma historinha assim na minha vida rapidinho, coisa de segundo, mas tudo que eu fizer e eu lembrar daquilo é para me amar, que é para me melhorar. Isso. Eu acho que vai me dar garra para isso. Eu não tenho nem dúvida de pensar mais e falar assim, ah, é, eu vou deixar de fazer. Então, eu colocar em, isso vai ser bom para mim e eu vou me sentir amado, eu vou me amar, vai me melhorar. Eu acredito que quebra qualquer é, indecisão que você tem que tomar. É, é que tem que, a hora tem que ser um pouco egoísta, né? Pra gente se cuidar pra depois tentar de pé, é a história da máscara que o senhor fala hum. de colocar no rosto e, e vou praticar isso aí, um pouquinho a cada dia, mas vou praticar, obrigado por esse legal. momento, tenha muitos outros momentos juntos aí legal, legal. um abraço, ó, oh, amanhã a gente vai, um recado para hoje né, quem for assistir a gravação não vai entender o que vai falar hoje, né? Mas amanhã eu vou fazer um encontro. Primeiro encontro com os terapeutas. As saber. 10, né? Também, É, isso. Legal, tá amanhã, dia 29 de julho de 2022. Como a gente vai publicar esse vídeo, né? Quem vê no futuro já passou. Mas é um convite exclusivo para alunos. Primeiro encontro. O primeiro encontro que tá sendo vai ser virtual. Quem sabe num segundo encontro ele seja presencial em algum local do país. Quem sabe em Palmas Tocantins. A gente está querendo colocar o pé na estrada e levar presencialmente a nossa mensagem para os quatro cantos do país. Tá bom. Valeu? Conhecimento nunca é muito. Eu falo que quem enche a taça é porque né não quer mais, mas conhecimento nunca é muito e espero aqui quem sabe dê certo. Uhum. Estamos nessa caminhada aí. Obrigado pelas palavras, por tudo que o senhor me fez hoje refletir. Tá? Foi muito bom. Obrigado mesmo por essa cortesia, pelo curso que o senhor ofereceu. Eu acreditei muito quando eu fui fazer o depoimento. Eu não uhum. fiz não pensando em ganhar, mas eu quis é, né, fazer da melhor forma. E, e fui verdadeiro, então é, acredito que deu certo. Isso mostra quando a gente uhum. quer alguma coisa, dá certo. Mas depende muito do querer, né? Uhum. Não existe barreira para a gente. Obrigado por essa uhum palavras que o senhor me trouxe hoje, tá? Fique de coração aqui, um abraço grande. Só tem mais um amigo aqui que vai estar nessa luta aí por querer o bem do próximo. Que bom. Fred, Frederic, um abraço carinhoso para você, sua filha, sua esposa, seu pessoal aí e vamos ah, lá em frente, valeu? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, dona Vilma e todo mundo. Valeu, tchau, tchau. Amém.